Então, o dia que o iPhone 10 foi lançado e eu estou aqui com as duas cores nas minhas mãos, o cinza espacial e o prateado. E nesse vídeo eu vou te dar as minhas primeiras impressões, porque eu acabei de tirar essas lindezas da caixa. Vamos lá? que você percebe assim que você pega o iPhone 10 é a tela. Você vê que não existe borda alguma e é uma sensação fantástica e que você realmente toma aquele susto e fica impressionado. A pegada é praticamente a mesma pegada que a gente já conhece do iPhone 8, do iPhone 7, do iPhone 6. Ele é ligeiramente maior. O que realmente te encanta é ele não ter borda. Perguntar, Marília, em comparação com o tamanho do Plus? Eu, Marília, eu não gosto do Plus porque eu acho que ele é muito grande, principalmente porque eu tenho mãos pequenas e quando eu peguei o iPhone 10, eu não tive essa sensação, só que você olha para a tela você tem aquele impacto, a tela é grande e o iPhone é menorzinho, como assim? Uns segundos você mexendo no iPhone 10 são segundos mesmo, segundos, você percebe, cadê o botão de início. Como é que eu vou fechar um aplicativo? Como é que eu acesso os meus aplicativos? No iPhone 10, a Apple refez toda a maneira de você utilizar porque você não tem o botão de início. Então como você chama a central de notificação é diferente a central de controle, como você chama a Siri, como você fecha um aplicativo, como você faz a multitarefa entre os aplicativos para alternar, a maneira até que você desliga o seu iPhone está diferente no iPhone X. Se não ter o botão de início, não é possível desbloquear o iPhone X através da sua digital, e sim através do Face ID ele vai fazer o mapeamento do seu rosto e depois todos os outros momentos você simplesmente vai olhar para o seu iPhone e ele vai desbloquear. E vem os questionamentos. Marília, se eu estiver dormindo e uma pessoa colocar o iPhone 10 assim, apontado para o meu rosto, ele vai desbloquear? Não, não vai porque para o Face ID reconhecer o seu rosto você precisa estar com os olhos abertos outro ponto se eu estiver de óculos escuro eu testei com alguns modelos e todos funcionaram a mesma coisa aconteceu para se você estiver utilizando um chapéu se você estiver utilizando um óculos de grau como também se você estiver em um local totalmente escuro o desbloqueio o Face ID também vai funcionar porque ele emite pontos de infravermelho no seu rosto, então não precisa estar em um ambiente claro para o Face ID reconhecer o seu rosto. E eu já ia me esquecendo e não posso. Mare ele, se utilizarem uma fotografia ou então o um espelho, ou então eu estou um pouquinho assim de lado, não vai adiantar. Por quê? Porque o Face ID ele reconhece a profundidade do seu rosto, todos os pontos, então não se preocupe porque não vai funcionar com foto, não vai funcionar com espelho e se você estiver um pouco de lado e alguém fizer assim também não vai funcionar, tem que ser de frente. Partindo agora para a câmera, porque quem é que não gosta de registrar os seus momentos especiais com o seu iPhone. A todo momento ele está ali com você. Então a câmera traseira do iPhone X ela veio ligeiramente melhor do que a câmera do iPhone 8 Plus. Quais são as diferenças? A câmera do iPhone X ela é ligeiramente melhor em ambientes com pouca iluminação. Como também as pessoas que gostam de fazer vídeos em movimento e também ajuda na selfie. Agora você tem estabilização nas duas câmeras e isso é fantástico e pode fazer a diferença para muitas pessoas. Só que a grande diferença está na câmera frontal. Agora você pode utilizar aquele modo retrato com a câmera frontal para fazer a selfie. Sabe aquele efeito que a foto fica com fundo desfocado? Você tem vários efeitos que podem ser feitos tanto no momento da fotografia como também depois e isso é fantástico, você vai se divertir um bocado. Se prepare porque as selfies vão ficar fantásticas. Com o iPhone 10 chegaram os animojis. Marília, o que é isso? Imagine os emojis, porém animados e melhor, eles copiam a reação do seu rosto. Se você levantar a sobrancelha, o que você está falando, a sua voz, veja só. Estamos então fazendo o primeiro teste do Animoji. E depois de assistir a esse vídeo, eu acredito que você pode querer comprar um iPhone X. Então, sempre surge a seguinte pergunta, Marília, vou viajar para fora do Brasil. Qual o modelo que foi homologado pela Anatel? Foi o A1901. E eu vou te dar uma dica muito rápida e prática se você viajar para os Estados Unidos. Você vai entrar em uma loja da Apple e vai pedir o um modelo da AT&T ou então T-Mobile livre de contrato que no modelo de 64GB você vai pagar 999 dólares e no modelo de 256GB você vai pagar 1.149 dólares é claro que a depender do estado vai ter o acréscimo das taxas então já foi dada a dica e agora você não tem problema de comprar o iPhone fora foi o primeiro vídeo que eu falei do iPhone 10 vão vir muitos outros vídeos porém se você quiser acompanhar esses outros vídeos mais detalhados de cada funcionalidade do iPhone 10, como é que estão os aplicativos, Face ID, os gestos, enfim, mais detalhes, eu aconselho que você siga o entendendo iPhone no Instagram, como também no YouTube. E claro, se você gostou desse vídeo, aproveite para curtir. Por hoje é só e até a próxima.